A solução WFN Financing registra e controla as mais diversas operações financeiras, disponibilizando todas as informações para a contabilidade. Com base nas melhores práticas do mercado, o WFN Financing foi construído utilizando o conceito de Templates, onde as operações financeiras são pré-formatadas para atender as especificações de cada operação, possibilitando maior agilidade e confiabilidade no processo de cadastramento e gestão dos contratos financeiros. Em aplicações, a solução GESPLAN permite o controle de saldos brutos e líquidos, através de segregação dos valores pertinentes a rendimentos, impostos, IOF, come-cotas e demais encargos. Total controle dos encargos de juros, correções indexadas, variações cambiais, acréscimos e descontos, todos abertos em curto e longo prazo nas mais variadas modalidades de cálculo realiza toda a gestão de contratos de hedge, como NDFs e opções, além das operações de swap. Em Mutus, a solução possibilita fazer todo o controle da operação, seja ela para com terceiros ou entre empresas de um mesmo grupo econômico, gerando agilidade e segurança nos cálculos. Com o avanço da tecnologia nos últimos anos, a Gesplan focou seus esforços em integrar de modo direto e automático as grandes instituições financeiras brasileiras, garantindo que os cálculos dos contratos estejam sempre refletindo as últimas cotações de mercado. De forma simples e totalmente parametrizável, é possível criar dashboards com informações unificadas das operações financeiras, como saldos, posições financeiras e fluxos de pagamentos, permitindo uma gestão efetiva das aplicações e dívidas da tesouraria. Integração automatizada com diversos ERPs de mercado, integrando informações financeiras de provisão, pagamentos, variações cambiais, entre outros. A contabilidade e ao fluxo de caixa do cliente. O WFN Financing conta ainda com diversas outras funcionalidades que apoiam na gestão e controle da tesouraria. Com versões também disponíveis em nuvem, em poucos dias, sua empresa poderá desfrutar de toda a qualidade e comodidade das soluções GESPLAN. Agende uma apresentação e escolha a melhor solução para o seu perfil.